Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em mais uma lenda nova. Que casa, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? Só de olhar aqui, ó. Parece é, que a casa é? tá aberta ali, pessoal. Passaram aqui a localização pra gente, uma história daqui, cara, que história macabra, hein? Sinistra, né? Só morava aqui nessa casa uma senhora, ela morava sozinha. E ela teve um problema de família e ela acabou entrando em depressão. Não sei o certo que problema é esse. Ela acabou entrando em depressão e ela ficou meia louca, ela ficou surtada. Ela ficou, o povo chamava de psicolo... ela de velha surtada, né, é, Ela velha ficou com louca. problemas psicológicos, né? Hum. E o pessoal chamava ela de velha louca. Velha louca. Já até tentaram internar ela no hospício, hospital psiquiátrico, mas parece que ela ficava aqui, né, Thaís? Uhum. Diz que ela comia comida crua, carne crua. Diz que ela era bem doidona mesmo. E ela faleceu aqui, ela foi encontrada dentro da casa. Dizem que a casa dela é assombrada. O que você acha daí? Ah, Thiago, vou falar para você. Olha, a porta bateu. Isso que é o vento? Ah. Tá ventando, ó. Ai, que susto, cara. Você viu batendo? Aham. Uhum. Ai, sabia-se nela, porque vai estar aqui. E tá preparado para entrar? Vamos lá, Thiago. O senhor que a gente encontrou, pessoal, aqui na estrada, ele tava de caminhão. E ele falou que ele chegou a conhecer ela, né? Chegou a conhecer ela. Ele tava ela. com uns 10 anos e... Ela, e daí ela faleceu. E pela aparência, assim, já parece que ele tem uns 64, faz, 65 anos. Faz assim. tempo, hein? Faz, tempo, faz que tempo que isso aconteceu. Galera, ó muito like, mas deixa muito like mesmo, e pra você que não é inscrito no canal, poxa, clica aí, ó, se inscreve, ajuda aí a gente bater 100 mil nesse canal, né, Thaís? Isso aí. Não custa nada, só clica aí, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Preparada? Vamos lá. Então bora, pra mais uma exploração. Thaís, pelo que dá pra ver aqui, ó, tem uma mata tomando conta uhum. da, da casa. E colheiro faz pouco tempo, nós conseguimos parar o carro bem pertinho. Que susto. Que que é é susto trator? É trator. Mostra lá. Ah, lá tem trator, tem pessoal. Trator, acho que não dá cara. nem para ver na cama. Parecia um bicho. Parecia. Eu nem tinha um... visto aqueles trator ali. Tô... Não, não tinha visto não. Parecia um rinoceronte bufando. E essa cara. estrada não passa ninguém, pessoal. Olha o jeito que ela não, é, ó. É só passa, cara. acho que os trator é. mesmo para trabalhar aqui. Ah, vai ver que aquele senhorzinho tava junto com aquele pessoal. É, pode ser. Cara, olha aqui, pessoal. Casa dela aqui, ó, tem uma árvore que tá tomando conta. Derrubou, pelo que eu tô vendo ali, ó. Essa, isso aqui devia ser um, tipo uma garagem, alguma uhum. coisa assim. Derrubou, hein, então, é Thaís? A gente não sabe, pessoal, como que foi a vida dela aí. Se ela tinha parente que morava aqui, é. se ela tinha filho, se ela já tinha sido casada, nós não sabemos. O rapa, gente... Até o senhor, a única coisa que falou foi isso, e falou que ele chegou a conhecer ela quando ele tinha 10 anos. Mas eu acho que não lembra, né, muito bem. É. ele era criança, né? É. Vamos dar uma volta nela depois que nós entra. Vamos. A terra tá fofa, tá ruim pra pisar aqui. Olha. Cara, e a porta bateu, mas eu acho que era o vento. Pode ser o vento, né? Nossa, tem um, tem um enxame de marimbola nervoso ali. Nossa senhora. Olha lá. Tá vendo? Aham. Uhum. Galera, olha o tamanho daquilo, cara. Ó, cuidado, hein? Tem um cano aqui. Aham. Uhum, deve ser de caixa d'água. Se liga, pessoal. Olha a selva aqui em volta da casa dela. É, é isolador nessa casa aqui. Você também tá tomando conta, Que não dá para entrar, não. Não. Vamos por lá mesmo. A é bom que a gente já sabe que tem abelha, ó. é bom. é pior ainda. Por isso que é bom a gente vir de dia e olhar tudo. É. Porque se a gente volta à noite, a gente já sabe como que é o local, o que, que tem no local. Se tem abelha, se não tem, se é perigoso cobra. e Tânis, preparado para conhecer a casa da velha louca, vamos uhum. ele falou? Uhum. E aí galera, vocês estão preparados? Bora. Essa. Cara, olha isso. Mano. Licença, olha isso aqui. Nossa, Thiago, perigoso cair na nossa cabeça. Né? Olha aqui, meu Deus. Olha aqui, mas aqui não tem cobre. Olha, tá caindo tudo. Ó, ah, tem um muro caído ali, ó, tá vendo? Uhum. -huh. Caramba, cara. Pessoal, eu tô tentando mostrar tudo pra vocês aqui, ó. Janela não tem mais, né? Só essa estradinha mesmo, ó que parece que nós olhou por fora lá, não tinha. Parece que deram umas pesadas aqui, ó. Aham. Uhum. Licença. Thiago. Em versão minha tá escrito meu nome aqui: T-H-A-I-S. Ah, Thais. Será que é isso mesmo? Não sei. Será então, que alguém chamava Thaís? Será que ela chamava Thaís? Ou é um sinal? Ai meu Deus do céu. Cara, olha isso. Ai. cara. Olha essa casa, Thaís. Forro amarelo. amarelo é. e verde. Brasileira. Que estranho. Estranho mesmo, cara? Nunca vi um forro verde e amarelo. Pisa aí para me poder passar. Pisa aí, né? É, ok. Cuidado, prego, tá? Você viu que tem uns pregos aí? Olha aqui, pra cima, prego, ó. O que foi? Um Nossa, tá cheio de aranha. Olha aí no teto, tem de aranha. Nossa. Aqui era fogo, mas já foi pro belelear. Fogo não, suado, né? Suado. Já foi pro belelear esse suave. Cara do céu. O que? Tem um caixa de aqui. Tá brincando. Pode nem pisar em cima. Daí eu acho que já tá desativado. Mostra aqui. É, é enorme. Olha lá, galera. Ah. Puxa o zoom aí, editor. Claro do céu. Então ela tinha cerveja hoje antiga. Thiago, aí. antiga. Tiago, e aí? Aí tinha uma. Um guarda-roupa. Um guarda o pessoal pintou e não pintou. Não arrastou o guarda-roupa. A casa é grande, parece, hein? Hã? Então, ali provavelmente vai ser é o quarto dela. Aqui, tipo, uma sala, né? Uhum. Aqui, Mas aqui é, é um quarto também, ó. Quarto? Ah, tem tá muito cedo ali. Hein? Deixa eu ver. Nem no meio em cima, então. Ah. Aqui também o sualho já. Mas parece que o sualho foi roubado ou arrancado, não parece? Então. Não tem, ó. Tem um buraco aqui, ó. É antiga essa casa. Aqui eu acho que é onde tá aqueles, aqueles cajampinhos. É, então sai aqui. Aqui é uma salona grande, hein, cara. Ó, tá vendo que aqui era sualho, Thiago? Mas não tem sualho. É. Isso Tô. daqui que não está no chão é forro. Eu acho que roubaram. Aqui devia ser a cozinha, Thaís. Roubaram arrancaram. E é a cozinha, É a cozinha baixa, cara. Nossa, e quente aqui também. Quente. Mas é grande acho que a Piera aqui ó tá vendo Mata mato tá entretinho a Piera aqui ó olha lá acho que monta por aqui ó tem um sapato aqui ó deixa eu ver será que ela é dela? aí a porta tá... não dá mais pra sair aqui ó não dá pra sair aqui e aqui é o único cômodo que tinha piso, né? Porque lá era assoalho. O né? que, que é aí? Banheiro. Nossa, banheiro grande, hein, Thiago? Hum. Olha isso, galera. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha esse piso, que bonito, pessoal. Ih, tem alguma coisa estranha aqui, não, né, hein, cara? Cara, uma casa esquisita, velho. Diz que ela roubava, né, as pessoas da estrada. Ela tava Tacava. As coisas nos outros. Eu comia carne crua. que ela era bem louca, né, Thaís? era é uma senhora bem... Mas é que ela teve problemas, a né, Thiago? disse que ela era normal, mas daí, depois de um certo tempo ela... Então, que teve um problema de família, a gente não sabe o certo que... Na verdade, quem falou essas coisas foi quem passou a lenda. É. O senhor aqui, a única coisa que ele... a gente perguntou pra ele se ele sabia onde ficava a casa... E ele falou pra gente da casa, ela que tava chegando e tal. Sim, e falou que era assombrada. Né? É, e falou que conheceu, chegou a conhecer ela. Então a gente não sabe, a gente não perguntou, né? Se ela. Mais coisas assim, se era verdade. Ele se não era, era assombrada. Que é aqui que, a, que era a casa dela e que era assombrada. A gente não, não perguntou sobre família, nada dessas coisas, não. A questão que eu, errei, cara, que eu achei hein? muito estranha nessa casa é o forro amarelo com verde. Achei bem estranho. Isso daí, Olha, né, Thaís? Amarelo e verde aqui, ó. Amarelo e verde. A casa aqui é sinistra, um clima pesado, né, Thaís? Aham. Uh -huh. Provavelmente isso aqui, cara. É, é, ou é o espírito dela que assombra, ou tem alguma entidade aqui, porque dá para sentir uma energia negativa. Sim, aqui. e deixaram deteriorar a casa, né? Deixaram. Ó, marca de mão, tá vendo? Aham. Uh -huh. Que Muita excesso? gente talvez vem para poder roubar. Você acha que dá para vir de noite investigar aqui? Ah, vou querer vir. Ah? Bom, galera, tem que deixar muito like aí, ó, e comentar é, se quem É, que, que, que quem, quem tem que querer é o pessoal, não é nós, né? Tem então... que deixar nos comentários, ó, eu quero que vocês voltem aí para poder fazer a investigação e ver se realmente a velha louca assombra o local. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Galera, deixa muito like. Se inscreve aí se não for inscrito. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou! Fui!